Desde agosto do ano passado nós estamos discutindo todo o processo da licitação e a Itapemirim é uma tragédia anunciada que todos os vereadores aqui são testemunhas. Por diversas vezes nós fizemos vários depoimentos, trouxemos aqui pessoas de outras cidades para falar de quem é. Quem é essa empresa? Apesar de inúmeros alertas sobre o grave problema, os graves problemas da empresa, o governo Felício ignorou os escândalos, até mudou as regras no meio do jogo para garantir o monopólio à Itapemirim. Pode passar. É Tão escandaloso como as, os graves problemas envolvendo a Itapemirim, que, são medi que as medidas do governo Felício... Ele fez várias medidas para ajudar a empresa. Apesar de todos os alertas de calote de mais de 5 mil trabalhadores, suspeitas de fraude e recuperação judicial, o governo até mudou o edital no meio do processo para que Itapemirim conseguisse levar os dois lotes do transporte coletivo. Pode passar? É... Essa é uma matéria do jornal Ovale, Itapemirim não está habilitada para a licitação em São José, diz o, o presidente da Federação dos Transportes é, de Passageiros. Pode passar. O governo Felício, além de atrasar muito a preparação da licitação, fez um edital ruim que só atraiu a Itapemirim, envolvida em tantos escândalos que nós vimos na imprensa nacional. Para preparar o edital, foram gastos 3 milhões sem licitação com uma empresa para fazer esse estudo que apresentou e que só ela ficou. Pode passar. Ameaças de falências. Itapemirim vai assumir o transporte e abre uma empresa no Reino Unido. Também foi registrado aqui pelo jornal local. A assinatura de garantia financeira da Itapemirim é igual a do dono da empresa, apontam os peritos. Esse documento vem em inglês, com um suposto crédito de quase 5 bilhões, assinado pelo próprio é, proprietário do grupo e que vive uma grave crise financeira. Com manobras após a mudança do edital, Itapemirim teria 45 milhões a mais no transporte em 10 anos. A empresa aproveitou a mudança do edital, que é essa segunda que eu anunciei logo na abertura, para garantir o monopólio do transporte em São José. Itapemirim ainda venceu o segundo lote com a tarifa mais cara. Qual o interesse do monopólio, né, sendo que é proibido, mas a manobra do governo ignorou a proibição para dar a Itapemirim o segundo lote? É, no G1 de São José, depois que todas as matérias saíram, Itapemirim pede mais prazos e não apresenta garantias de provas à Prefeitura de São José. Já estou encerrando, tem um vídeo, mas eu não vou passar, porque eu tenho direito a cinco minutos, porque a vereadora Juliana Fraga vai falar aqui. Por favor, passa aqui. Aqui, esse vídeo eu vou passar outra vez, ele já está na rede social, que é um alerta feito pelo é, um ex-trabalhador lá da Itapemirim, é, aliás, esse que está no vídeo, ele é lá de, é, da cidade do Rio de Janeiro, é, pode passar, justiça suspende a contratação da Itapemirim por vícios na habilitação, Todos os escândalos que ganharam os noticiários de todos o, todos, todo o país já consta na ação judicial ingressada em agosto do ano passado pelo Sindicato dos Condutor, Condutores e pelo presidente do PT, Wagner Balheiro. Então... Agora nós vamos aguardar esse processo todo. Se o edital que vai sair agora mudar as regras do jogo, como tem sido anunciado, é necessário que a prefeitura faça novamente audiência pública, porque nas audiências públicas anteriores foi para o processo licitatório anterior. Então, nós estamos de olho como a gente está fiscalizando, como denunciamos esse processo todo. Muito obrigada.